Alguns coworkings no Brasil, por terem ficado famosos, ficaram absurdamente caros. Então, começam a ir contra esses princípios do que a gente viu na primeira onda dos coworkings. Toda semana eu vou trazer para vocês conteúdos exclusivos que eu tenho domínio. E principalmente, falar para vocês um pouco das minhas viagens. Hoje, por exemplo, eu estou em São Luís do Maranhão, num espaço conhecido como Black Swan.